Olá a todos, muito bem-vindo ao último dia deste evento relacional aos dias do Pro. Caso queira consultar a agenda de tudo o que vais no dia de hoje, pode consultar o nosso site www.lewametlan.pt e também seguir-nos pelas nossas plataformas digitais, Facebook e Instagram. Olá, André, muito bom dia. Olá, muito bom dia. Espero que o primeiro dia tenha sido muito bom, tenha sido útil. Hoje, ao longo do dia, vamos ter mais produto, muitas dicas, workshops importantes é com muitas empresas, por isso, fique aí a acompanhar. Connosco, hoje, temos aqui o Pedro Rodrigues. Olá Pedro, tudo Olá, bem? Olá bom, bom dia. Muito bom dia. Pedro, consegues fazer aqui uma breve explicação uh, da tua função na empresa? Com certeza. Em primeiro lugar quero agradecer o vosso convite. Quero agradecer também aos clientes profissionais que possam estar a assistir. E também dar-vos os parabéns pelos conteúdos e pela dinâmica que têm interesses juntos em todo o nível. Uh, relativamente a mim, o meu nome é Pedro Rodrigues, sou responsável pelo projeto PRO e tenho comissão de a ajudar a desenvolver a estratégia uh, para o cliente profissional dentro do Telecommerland também, naturalmente, levar a para a loja mesmo junto das equipas Muito bem. E quais são os compromissos da Romerlan para com estes clientes profissionais? Bom, a Romerlan tem como grande objetivo tornar portanto, passar de um funcionador ocasional a um parceiro estratégico de negócio para o particular. Para tal sabemos que uh, existem alguns factores alguns drivers que são muito importantes que nós possamos assegurar e garantir que são estes os nossos compromissos. Eu destacaria, sim, portanto, a proximidade e aconselhamento, um segundo uhum. que é a disponibilidade do produto, um terceiro que é a rapidez de compra, um quarto que é o preço uh, e um quinto é que são os serviços. Relativamente ao primeiro, a possibilidade de aconselhamento, sabemos que um atendimento de excelência passa por uma relação uh, de confiança muito forte, passa pela proximidade. Estes são os ingredientes que podem, realmente, ajudar, a uh, facilitar o processo de compra no lá. No um segundo, uh, portanto, a relação, relativamente ao segundo uh, compromisso, quando falamos de disponibilidade de produtos, estamos a falar é, que sabemos da grande necessidade é crucial o social o profissional ter o produto a altura certo. Óbvio. Nesse sentido, portanto, o nosso compromisso é que é uma capacidade de estoque disponível muito grande. Trabalhamos, em particular, o estoque de projeto e as, as referências que têm uma taxa de rotação é, maior. Estamos também a trabalhar, e é o no nosso compromisso, a nível de novos condicionamentos mais adaptados às necessidades do, do próprio. É, relativamente ao terceiro compromisso, que é a rapidez de ponto, a rápida passagem em loja é crucial também para este cliente. Tempo e mesmo dinheiro para o cliente profissional. É importante Nesse isso. sentido, estamos também a acompanhar sempre e a monitorar os pontos de dor que identificamos na sua passagem em loja para melhorar. Nesse exemplo, por exemplo, o nosso contínuo aperfeiçoamento do livre-serviço, ou seja, os lineares para facilitar a compra, assim como também eh, o drive-in, ou mesmo recentemente a abertura cada vez mais de caixas de pagamentos para exclusivas para o cliente profissional. Relativamente ao quarto, ao preço, uh, é a nossa posição muito clara. muito clara, nós pretendemos ter um preço justo e alinhado com o mercado, e temos a ambição de sermos uma referência no binómio uh, preço-qualidade, por um motivo, mas não um menos importante, os serviços, Portanto, é fundamental termos serviços úteis, verdadeiramente úteis e que tenham um impacto e realmente facilitam o processo de compra. Pedro, o que é que, que, que o Local tem para oferecer esses clientes profissionais e qual é que é a nossa proposta de valor? Uh, nós, conforme disse há pouco, e não quero repetir, queremos de facto ser o tal parceiro estratégico que garante, de facto, uma, um acompanhamento de excelência. Uh, nós já temos, eu diria, vários predicados, vários motivos para o cliente profissional nos comprar. Eu iria salientar alguns, nomeadamente a L'Omarlan, que consegue na sua loja, até porque é uma empresa de muitas secções, uma variedade de produtos que pode ajudar a ocupar muito tempo ao profissional, que não tem que de se deslocar assim a, tantos, a tantas lojas especializadas quando pode encontrar, de facto, tudo numa loja. Para além disso, nós temos, nessa atitude dessa variedade, nós hoje em dia asseguramos uma grande parte das necessidades do, do profissional. Se juntarmos a isto o facto de termos uma franca disponibilidade de produto, estamos estão reunidas aqui várias condições. Por outro lado, a nossa empresa hoje em Portugal tem 50 lojas. Somos o player do mercado com maior capacidade de cobertura geográfica. Achamos que é também um ponto positivo. Cada vez mais temos clientes que escutam obras e projetos fora da sua zona habitual de trabalho a o Alcomerlan é a empresa que pode verdadeiramente acompanhar o cliente a nível nacional. Entretanto, do ponto de vista de, portanto, de, desta ligação ao Comerlan, existem várias outras potencialidades. Nomeadamente, o nosso range horário, nós começamos, abrimos as lojas de manhã, a volta das horas fechamos as 21, mas eu poderia dizer que Sim. o Bomberlan aumenta o dia do profissional. Completamente. Uh, para além disso, claro, temos serviços, uh, como já disse há pouco, verdadeiramente úteis e pensados para facilitar o processo. E, por último, eu salientaria uh, realmente o, o foco na, no tal relacional, no tal compromisso, uh, através de equipas dedicadas, portanto, ao cliente profissional, que estão, digamos, disponíveis para atender na loja, para atender uh, à distância via telefone, via e-mail, ou mesmo no online, uh, portanto, promover uma experiência fantástica profissional. Muito bom. O que é que a Rua Merlina tem para oferecer a estes clientes profissionais este ano? Vai haver novidades? Sim, vamos ter muitas novidades. Nós dizemos até por brincadeira temos muitos bolinhos a sair do <risos> uh, Agora, já em outubro, eu destacaria duas. Portanto, a nível das lojas maiores, das lojas que nós chamamos de GSBs, de superfície, uh, vamos fazer, de facto, uh, vão surgir espaços de atendimento exclusivos para o um cliente profissional. Uhum. Uh, um outro tema será uh, também uh, o desenvolvimento de colaboradores especializados para atender esta tipologia de cliente, que possam acompanhar, que possam aconselhar, portanto, de uma forma verdadeiramente omnicanal. Espetacular! Muito obrigada, Pedro, pela tua é presença agradeço, aqui no, no nosso evento Vizins do Pro. E em casa também, muito obrigada por ter assistido. Já sabe, pode consultar no nosso site leroamerlan.pt tudo o que vai decorrer no dia de hoje e também seguir-nos pelas nossas plataformas digitais Facebook e Instagram. Vamos agora também ter uma demonstração de produto, não é André? É verdade que a empresa Amorim a demonstração de produto é cortiça como base de pavimento. Por isso, fiquem desse lado, fiquem a acompanhar e já sabe, no Facebook e Instagram do Romerland Portugal. Muito obrigado e até já. Obrigada e até já. Obrigado.